E aí, galera do Khan Academy. Então, estamos começando aqui a nossa série de vídeos sobre integrais triplas e, como sempre, nós iniciaremos a série com uma introdução. Digamos que nós queremos calcular o volume de um prisma retangular. Prisma este que possui as seguintes dimensões nas coordenadas x, y e z. x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 3. y é maior ou igual a zero e menor ou igual a 4. Já para a última coordenada, z, teremos que é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2. E, claramente, neste exemplo, nós poderíamos simplesmente utilizar geometria básica para calcular esse volume, porém, como o intuito aqui é estudar integral tripla, nós iremos ver como a grandeza volume se relaciona com este tipo de integral. Aqui temos três eixos do espaço, x, Y e, z, e, agora, vamos esboçar este prisma cujo volume estamos tentando calcular. Teremos 3 unidades no eixo x, 4 unidades no eixo y, e, para a nossa altura z, teremos 2 unidades de distância. Bom, então, aqui está o esboço do nosso prisma. E, como dito anteriormente, você poderia dizer que o volume deste sólido é simplesmente x vezes y vezes z, que é 24 unidades de volume. Mas, novamente, aqui para o propósito da nossa explicação, nós teremos pegar um volume infinitesimal deste prisma, que é este pequeno prisma aqui, que nós chamaremos de dv, e, de acordo com as coordenadas que estamos utilizando, para o comprimento do prisma teríamos dx para a largura dy e para a altura dz. Portanto, temos aqui que dv é igual a dx vezes dy vezes dz. Não necessariamente nessa ordem, já que como se trata de uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, Agora que nós temos uma fórmula para o nosso volume infinitesimal, nós podemos realizar a soma de todos esses pequenos volumes para encontrar o volume do nosso sólido. E, para isso, nós iremos utilizar as integrais, já que é justamente esse o papel delas, né? somar infinitas vezes distâncias ou grandezas infinitesimais. Então, seguindo a ordem x, y, z que definimos aqui em cima, primeiro nós realizamos esta soma infinita no eixo x. Então, teremos uma integral definida onde x varia de zero a 3, e continuamos este processo com as demais variáveis. Então, teremos outra integral, desta vez variando entre zero e 4, que é para y, e, por último, a integral de dz, que varia entre zero e 2. E só para lembrar que estamos integrando aqui é 1 vezes dx, dy, dz. E, como vocês já sabem, a integral de 1dx é simplesmente x. E, como os limites inferiores destas integrais aqui são zero, nós podemos simplesmente substituir o valor do nosso limite superior. Então, teremos 3, dy, dz. Agora, o que nos resta é realizar as somas ou as integrais das outras variáveis, da mesma forma que fizemos para x. Então, teremos mais uma integral, variando de zero a 4, de 3, dy. E, novamente, trata-se da integral de uma constante. Então, teremos 3 vezes y e, substituindo y por 4, teremos 12. Então, por último, nós iremos realizar a integral de 12 dz, que é nada mais nada menos do que 12 vezes z. E, substituindo z por 2, que é o limite superior, aqui desta integral, teremos 24, que é justamente o valor que nós descobrimos utilizando geometria básica. E realizado este cálculo, nós podemos notar aqui no segundo passo da nossa integral que poderíamos ter facilmente definido este volume aqui como uma integral dupla, fixando o valor de 3 para x e realizando a integral dupla das duas outras coordenadas, como fizemos após este segundo passo aqui. Porém, nem sempre teremos valores constantes para x e o que a integral tripla possibilita calcular é justamente casos onde teríamos, por exemplo, uma superfície variável aqui no eixo e não uma face de um prisma. Outra situação onde a integral tripla nos serve é quando estamos tentando calcular não o volume, mas sim a massa deste sólido, que possui densidade variável. Então, teríamos ρ, que é esta letra grega aqui, como uma função de x, y, z, que é simplesmente x vezes y vezes z. Então, para descobrirmos a massa do nosso sólido infinitesimal, que chamaremos de dm, nós teríamos que multiplicar a densidade x, y, z pelo nosso dv, que, por sua vez, como já descobrimos anteriormente, é dx vezes dy vezes dz. Portanto, nós teríamos que a massa infinitesimal deste prisma aqui seria x vezes y, vezes z, vezes dx, dy, dz. E é justamente este exemplo que utilizaremos para entender melhor a utilidade deste tipo de integral. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo!